mais consternação traz aos investidores que realmente faz as pessoas ficarem preocupadas e que, e que é válido, é válido as pessoas preocuparem-se com esta questão que é eu tenho medo de perder a totalidade do que investi nesta ação ou em todas as ações que tenho no portfólio, eu tenho medo de perder todo o meu dinheiro investido e por isso resolvi trazer-te aqui duas formas de prevenirmos esta, este medo, de, de darmos a volta a este medo, para assim também dormirmos mais sossegados de noite, que isso é muito importante, ok? Então, em primeiro lugar, sem mais demoras, em primeiro lugar, é muito importante que tu não estejas, ok? Ouve-me bem, não estejas a investir o dinheiro que precisas para amanhã, ok? Se tu estás a investir... Dinheiro que vais precisar amanhã, ou que vais precisar já na semana seguinte, no mês seguinte, ou até no ano seguinte, então não o faças. Não invistas esse dinheiro, é preferível, ou não invistas esse dinheiro em ações, ok, em particular, e, e procura outro tipo de investimentos que te garantam o capital. É verdade que te vão render muito menos, é verdade que um depósito a prazo não te rende 10% ao ano, não, <risos> tira lá o cabelinho da chuva. É verdade que um certificado da Forra, um certificado de tesouro, também não rendem 10% ao ano com as ações, claro que não, mas é importante que, se tu vais precisar desse dinheiro daqui a um ano, sei lá, imagina que vai, vais-te casar para o ano, então precisas de dinheiro para o ano, vais comprar um carro novo para o ano, vais, sei lá, vais viver junto com uh, aquela pessoa que tu tanto gostas, ok? Vais, enfim, ter objetivos de curto prazo a cumprir, então, por favor, não invistas esse dinheiro que precisas no imediato, okay? porque senão as ações vão variar, a volatilidade vai chegar aí, as ações vão variar, podes vir a ver a tua carteira perder 40, 50%, tu não vais aguentar, tu vais colocar lá mil euros e um ano depois vais ter 500, tu não vais aguentar, vais retirar esse dinheiro e nunca mais vais querer ouvir falar de bolsa de valores é por isso que depois muitas pessoas dizem que a bolsa de valores é uma é uma é um casino é só apostas etc e nada mais longe da verdade ok por isso nós precisamos de, de estar a investir o dinheiro que estamos dispostos a perder no curto prazo até porque para tu maximizares os ganhos no longo prazo precisas mesmo de ter esta disponibilidade para ver o teu portfólio cair é 40, 50% no espaço de um a dois anos, perfeitamente, pode acontecer, já aconteceu no passado, por exemplo, de 2007 a 2009 as ações caíram 57%, o índice principal, o índice SP500 cai 57%, há ações que caem muito mais que isso e nós precisamos de estar dispostos a perder esse valor temporariamente, ok? e isso vai te trazer grandes ganhos a longo prazo e, e muita tranquilidade. Quando tu estás a investir o dinheiro que não precisas no curto prazo, vai estar a dormir com mais descanso à noite, ok? E em segundo lugar, em segundo lugar, muito importante, e agora falando já aqui no, no investimento mais propriamente dito, é importante que consideres ações subavaliadas evita, evita as bolhas financeiras, evita aquelas empresas que estão muito caras, evita aquelas empresas que a maioria dos investidores está a achar que aquilo é que vai dar os próximos milionários, porque as ações vão explodir mil por cento, dez mil por cento, algo do género, e quando tu olhas para as empresas, vês que elas não têm receitas, não têm lucros, claro que não, não têm receitas sequer, que são só histórias de investimento, e que estão a levantar capital junto dos investidores mais incautos. Evita essas empresas e, por outro lado, olha para aquelas empresas que estão verdadeiramente subavaliadas, ok? Ou seja, aquelas empresas cujo preço no mercado, num dado momento, está bem abaixo do, do seu valor intrínseco, daquele intervalo de valores que tu percebes que deveriam ser os valores mais normais para essa empresa estar a cotar em bolsa. Quando tu fazes isto, quando tu procuras investir realmente abaixo do valor real das empresas, quando tu procuras negócios bons, negócios em que pagas muito menos do que realmente as empresas valem, garante que vais também estar a dormir com muito mais descanso de noite, ok? Vais estar com uma tranquilidade diferente porque estás a assegurar aquilo que se chama a margem de segurança, e, e passa aqui o pleonasmo, mas é mesmo isto, é assegurar a margem de segurança. Quando tu investes em empresas baratas, face ao, ao seu real valor, tu estás a ter uma margem de segurança maior, isso é absolutamente extraordinário, isso vai te permitir trazer grandes rendimentos a longo prazo, e ainda para mais, com muito mais tranquilidade, ok? Por isso, em resumo, estão aqui duas formas para tu considerares para não teres medo de, de perder o dinheiro. Em primeiro lugar, nunca invistas aquele dinheiro que precisas amanhã, investe sempre o dinheiro que estás disposto a perder no curto prazo e em segundo lugar, procurar sempre investimentos com grande margem de segurança. Comprar coisas mais baratas com que realmente elas valem, comprar empresas em saldo. Essa é a melhor fórmula de investimento que existe, já, já existe há, há, há muitos anos, é praticada pelos melhores investidores do mundo, Warren Buffett, Bill Ackman, Charlie Munger, Monish Pavaraj, Joel Grimblatt, podia continuar aqui pelos dedos todos, e eles são bilionários, por isso é simples, segue apenas o caminho das pedras que eles deixam para trás, usa essa fórmula e garante uma coisa que vais ter muito sucesso nos teus investimentos, tá bom? Umas soluções lucrativas e vemos-nos no próximo episódio. Até já!